hoje é a falar sobre uma queda que eu tive com o Racing E já sabem, se no final do vídeo gostarem Demonstrem, compartilhem com os vossos amigos E se não forem subscritos, é só subscrever e assim ajudam o canal a crescer Eu como não gosto de fazer clickbait, é mesmo a sério O drone da série caiu A queda foi bem antes de começar os vídeos a irem para o ar aqui no canal o primeiro vídeo que vocês veem onde eu mostro o drone a voar foi nesse dia tive o um acidente mas já tinha os vídeos todos feitos da montagem entretanto eu já voei com ele depois do acidente ele está a voar bem ora, isto aconteceu uma semana antes isto aqui foi eu testar o drone, ele voou a imagem que vocês estão a ver é com a Xiaomi com a e, e a primeira eu como já tenho desde o ano passado eu tenho vídeo aqui, vou deixar aqui em cima o link da review que eu fiz do, da câmera eu aqui testei, voei um bocado, só que como estava muito doente nesse dia desisti das filmagens aqui fora por isso é que vocês no primeiro vídeo veem eu a falar dentro aqui com o meu estúdio atrás porque eu estava mesmo muito mal disposto e não estava a conseguir filmar e desisti de fazer filmagens porque queria fazer o que eu falei no primeiro vídeo eu queria fazer aqui no um exterior. Então aqui foi uma coisa muito simples. Eu voei um pouco, mas não consegui, não consegui mostrar a voar com o drone porque eu também estava com medo porque eu nunca voei com a câmera em cima. Eu voei sempre com a câmera do drone e queria como queria criar uma boa imagem. Não estava com algum receio em andar com a Xiaomi em cima porque estava mais instável porque eu não afinei os speeds para conseguir andar com a câmara em cima mas tudo começa aqui aqui foi quando eu mostrei no início do vídeo em cima vocês estão a ver o que eu estou a ver nos óculos e depois em tamanho grande o Castiel me está a filmar eu entretanto aqui comecei a voar tranquilo, vocês veem no início do vídeo e comecei a ter muitas falhas de imagem que fiquei um bocado preocupado e tentei voltar para trás com o drone só que comecei a perder a imagem, tirei os óculos quando volto a pôr os óculos vejo a árvore voltei a acelerar e a desviar-me e depois a partir daqui eu nesta altura estava sem óculos e quando voltei a meter outra vez os óculos comecei a deixar de ver onde estava o drone e a partir daqui perdi o drone ele subiu, subiu, subiu, subiu e pronto, é o que vocês estão a ver entretanto perdi o controlo ele desarmou e depois veio a cair por aí abaixo e eu tenho pena de não ter filmado hum, até ao final porque, entretanto, a câmera como caiu, perdeu os dados e foram bastante horas, andei quase 4 horas aqui em Agda à procura do drone o que vocês estão aqui a ver neste momento é que o ecra ia andar para trás e para a frente em Agda porque é que eu nunca desisti, de vez em quando dava uma sensação que o drone estava ligado vem esta imagem aqui, via-se qualquer coisa que, ou era alguma interferência de outro sítio ou estava ligado Claro que agora estou a resumir isto, mas eu andei 4 horas em água de carro para trás e para a frente com o ecrã na mão a tentar ver de onde é que vinha o sinal. Até que eu depois passei numa zona onde comecei a dar uma sensação que estava a ver alguma coisa, aqui vocês viram uma porta. E um momento antes, quando, antes de para filmar, quando andava à procura, eu vi alguém a sair de uma porta com o drone na mão, é, que não é ecrã. E eu alto com o drone afinal está ligado e alguém anda com ele. Entretanto, eu passei a andar para trás e para a frente, vem se aqui, há uma sessão que estava aqui a andar numa rua, aqui que está aquela porta que eu vi alguém a sair, continuei a andar para trás e para a frente, até que cheguei a uma ponta aqui em Águeda e vejo outra vez esta imagem aqui, e o alto, ele está aqui perto. Só que, como com a queda, a câmara ficou desfigurada, a lente mexeu-se e ficou desfocada, eu não conseguia ver o sítio ao certo onde é que isto estava. E o que eu andei a fazer foi andar para trás e para a frente, até conseguir, quando apanhava a melhor imagem, quer dizer que é para aquela zona, eu ia até aquela zona até piorar a imagem, depois voltava para trás até melhorar e andava assim, para trás e para a frente, até conseguir encontrar o drone. Ora, lá continuei, andar aqui por água, para trás e para a frente, o drone, até que eu vejo aqui mais ou menos esta imagem, parecia-me um polvo de um café, laranja, e eu boto aí para a zona de onde estão os cafezitos aqui na Baixa de Águeda, um, para trás e para a frente, sempre a procurar, claro, o tolo de laranja, e claro que não encontrei, até que me lembrei de ir para outro sítio que também tem uns tolos só não são laranjas, são amarelos, e foi aí que eu veio ao longe o tolo de amarelo, e agora estou a aparecer eu ali no fundo o ecrã, mesmo ao fundo, claro que... Como está desfocado, não se consegue perceber muito bem o que é que se passa à volta, mas aqui sou eu a chegar ao pé do senhor que tinha encontrado o drone. Claro que encontrei o drone num estado lastimável, não é? Onde faltava-lhe o motor, faltava-lhe a câmera, a bateria amassada. Aqui estive a explicar ao senhor: olha, o drone é meu e olha aqui para o, para o ecrã e você está-nos a ver. E estive a explicar ao senhor que o drone era meu porque ele ia levá-lo à GNR. Porque eu também, entretanto, nestas 4 horas que andei para trás e para a frente, fui à GNR declarar perca do drone. Porque se alguém encontrasse o drone, assim ficavam com o meu contacto na GNR e depois contactavam, mas é que alguém o encontrou. Se alguém fosse lá a entregar, que era o que o senhor por acaso estava a fazer, estava à espera de outro familiar para ir com ele à GNR para entregar o drone. Desde já agradeço ao senhor que eu esqueci-me do nome, um muito obrigado e à família como... Deixou depois de entrar no quintal e depois fomos acima do telhado para ver se partiu alguma telha. Se partisse alguma coisa, claro que eu depois tinha que compensar o senhor, comprar-lhe as telhas e ir lá a ajudar se fosse preciso montar a meter no telhado, mas não, por acaso o telhado não partiu nenhuma telha. Mas mesmo assim, ainda consegui recuperar a Xiaomi que estava em cima do, do, do telhado, neste estado. Mas está inteira, que eu já andei a filmar com ela e ela está a funcionar bem. Fiquei, -se, foi sem bateria e sem a tampa, entretanto já comprei duas baterias, mais uma tampa E depois também fui lá buscar a parte de cima do um motor onde tem os imãs Entretanto estive aqui a explicar ao senhor o que é que tinha acontecido E expliquei um bocado isto dos drones O senhor até um bocado atrapalhado com o estrondo que foi lá em casa Pegou no drone, fechou a porta e esqueceu-se das chaves dentro de casa Com a aflição Mas foi um senhor 5 estrelas a xiaomi como estão aqui a ver já imagens da xiaomi depois da queda está a funcionar aqui a mostrar o hexacopter de um colega meu que pediu-me para construir está a funcionar se vocês já viram o um vídeo que fiz uma pequena live sobre o celular. e como podem ver a xiaomi está aqui a funcionar entretanto já comprei duas baterias que estão a carregar aqui atrás de mim comprei aqui a tampa o vtx está aqui como estão aqui a ver este tem ecrã neste caso este aqui tem o ecrã e este não que este era o que ia montado no, no racing ora, o drone está aqui está a funcionar, que eu depois da queda voei com ele, montei o motor e voei com ele, e porquê é que aconteceu isto tudo? o VTX como se lembra eu expliquei no vídeo anterior ou no penúltimo vídeo o VTX tem aqui um botãozinho que mudamos a frequência ora, isto aqui, isto aqui a potência é 25, 50 e 200, e ele andava na 25, por isso é que Passado uns metros, eu fiquei sem imagem. Na semana anterior, eu já tinha andado com ele a 200mW e estava a funcionar perfeitamente. Mas a 25mW, claro que eu perdi logo a hum, imagem do ecrã e foi suficiente para me acontecer isto. Por isso, tenho de ter algum cuidado vocês, por isso é que eu também estou a fazer o um vídeo a explicar o que é que pode acontecer. Vocês têm de ter a certeza que isto está nos 200mW. Que é para conseguir não terem problema. Porque como estava no meio das árvores, ao passar por elas foi logo o suficiente, 25mW foi suficiente para perder logo a imagem. Na semana anterior eu andava a 200 e andava a entre as árvores e não tive qualquer tipo de problemas, continuei sempre a ter imagem. Por isso já fica aqui a dica. E já sabem, se gostarem do vídeo, deem aquela força e até já!